Olá, para criar um rótulo no Moodle, primeiramente devemos clicar em ativar edição. Feito isso, devemos criar uma tarefa nova, clicando em adicionar uma atividade ou recurso. Escolha a opção rótulo e clique em adicionar. Para finalizar, basta você fazer as alterações nas abas conforme desejar e clicar em salvar e voltar ao curso. Bom, é isso e obrigado!